Já pensou em adotar um animalzinho de estimação? E um sem raça definida como Charlie? Eles podem ser tão dóceis e fofinhos quanto ele. Os animais sem raça definida, devido ao seu cruzamento, são mais resistentes à doença devido ao seu sistema imunológico. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso na próxima edição da revista Bem-Estar. Não percam!